A todos, sejam bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e é um prazer estar aqui com vocês. E nós estamos aqui na nossa revista eletrônica, no nosso quadro, o Viva Voz. E hoje vamos bater um papo muito agradável com um casal muito especial. Eu esperei muito para recebê-los aqui. É o pastor Gilberto Luiz, e a sua esposa, Maria Alves São os meus pastores Pastores da Assembleia de Deus Caratinga, aqui do Tempo Central E eu estava até pensando Falando assim, gente, a gente nunca bateu Um papo com o pastor Gilberto Nem com a pastora Maria Alves E demorou, mas saiu Conseguimos ajeitar tudo E sair esse papo, e nós vamos falar um pouquinho Sobre casamento E lá em Efésios No capítulo 5, versículo 33 Diz assim Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher e coma, coma a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo o respeito. E nós vamos conversar com o pastor, com os meus pastores, é, sobre casamento. E tem aqui, né? É, não precisamos esperar até o fim para que a felicidade aconteça. Pelo contrário, né? É, devemos buscá-la diariamente. E atitudes sábias. Contribui para a felicidade a dois. E uma dose de sensibilidade, bom senso, permite um encontro de coisas simples. né, E queria dar início assim queria né, que essas dois também se apresentassem para o pessoal, falasse um pouquinho. Maria Alves, prazer ter você aqui. Prazer seja bem-vindo. O pastor Gilberto, o pessoal vê ele muito no, no quadro teológico, na escola bíblica, né, é pastor? Verdade. Estamos sempre presentes, né? Presente. Sempre presentes. Mas é por uma bom. causa melhor, né? Uma claro. causa maior. E hoje muito bem acompanhado. É. <risos> Ai, obrigada. Verdade. Pastor Marialdo, nós fizemos um curso juntos, aquele Casados para Sempre. Esses dias nós recebemos aqui até o Joás e a Lília, o Ítalo e eu, o Alan, né? os casais que deram os cursos para falar do Casados para Sempre. E, Maria Alves, e a gente costuma falar assim, olha, é a, eu sou a Carol do Léo, e o Léo falava, eu sou o Léo da Carol. Só que quando isso. chegava a vez de vocês dois, a gente ouvia assim, eu sou o esposo da esposa, e a esposa do esposo. E, então. e por que isso? <risos> eu deixei assim, para mim, mim compartilhar no curso, bem no final, por que dessa forma de da gente se falar, né? Todo mundo falava, né, eu, você eu, né, eu sou a Carol do Léo, o Léo da Carol... E a gente, né, eu sou a esposa do esposo, e ele sempre também falando assim. Mas no final do curso, né, nós tivemos alguns contratempos, não deu pra gente participar até o fim. Então eu fiquei devendo essa. E hoje é, é uma oportunidade boa. Tem dias eu falo com a esposa assim que eu já tive vontade de, de, de na hora do culto, é uma oportunidade de contar para os irmãos, assim, por que, que a gente fala desse jeito? Porque a gente sempre ouve falar para o esposo, é, né? Porque, sim, eu tenho a impressão que, que soa de uma forma meio que antipática com, os, com algumas pessoas. Mas, quando nós, é, nós nos casamos, nós viajamos, né? E aí, quando nós voltamos de viagem, o primeiro dia que nós fomos à igreja, é, o esposo ia, ia pregar em uma agenda que ele estava acostumado a atender nessa igreja. E aí, o pastor que nos apresentou, ele fez uma brincadeira. Ele falou assim, irmãos, é, hoje, eu, na época não era pastor, né? Hoje o irmão Gilberto vai nos trazer uma palavra, mas hoje ele veio com a esposa. Aí todo mundo, ah, esposa. E a gente <risos> começou a brincar com isso, e ele começou a, a falar assim comigo. Terminou o culto, a gente correndo lá em casa, e esposo pra lá, esposo pra cá. e esse negócio pegou... Nunca mais falei Gilberto. <risos> Ele também não falou mais, Maria Alves. E, que... e aí ficou essa brincadeira que virou verdade. Até hoje, né? Até hoje. Mas é, é, muito, é, muito, é muito legal e a gente percebe o grau de intimidade, hum. né? E, até, e é tão natural quando você vai contar alguma coisa, você fala assim, não, porque o esposo viajou hoje. É... Eu tento e falar assim, também. eu não consigo falar assim, o Gilberto... Às vezes as pessoas brincam assim, se você falar, ah, Gilberto, que você está nervosa. Não, tem hora que a gente está com vontade de dar uns tapas, mesmo. não é assim, esposo. É o nome <risos> mesmo, entendeu? O nome dele se tornou esposo. E não dá, eu até, eu, eu brinco assim, que se eu estiver dirigindo o culto, ele não me dá uma oportunidade, porque eu acho que ele acho difícil falar assim, agora nós vamos ouvir a esposa. <risos> Não isso não, não a esposa. Mas isso surgiu de uma brincadeira. Daí. Foi, foi, foi um negócio muito, muito legal. Surgiu de uma brincadeira e pegou. e pegou. Incrível, assim, é, é como. Isso foi, tem 19 anos isso. E, e a, e a culpa consegue... disso foi, foi do pastor João Serafim, né? Isso. A culpa foi dele. Foi dele. Muito não amigo nosso. E... Nome, não tem jeito, não. Mas é muito, é muito. É muito legal esse tratamento, esse relacionamento que a gente tem. É, namoramos um tempo, depois casamos e. Só tem a agradecer a Deus, né? E a esposa também por e isso. A esposa né? também, né? <risos> e esposa. Verdade. E vou fazer uma pergunta para vocês dois. Assim, principalmente nós mulheres, né? Pastor, né, Maria Alves? É, a gente sempre preocupa com aquele, que a gente talvez tenha na nossa mente desde criança, que a gente cresce mesmo vendo histórias de príncipes e princesas e do tal felizes para sempre. É possível esse felizes para sempre? E até que existe o felizes para sempre lógico que tudo dentro né da perspectiva cristã e da bíblia uhum. o que, é que você a gente estava até conversando aqui né um pouquinho antes né é, é, e dizendo o seguinte é, eu acho que o, o casamento não pode ser assim um, uma uma busca da felicidade né porque a vida do solteiro pode ser muito feliz assim como alguns casados não são felizes. Então, a nossa felicidade, ela depende do Senhor, não é? Do meu marido. né? Então, é, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu penso assim, Carol, é, é, os contos de fadas é uma vida, vamos dizer assim, surreal. né? Quando a gente traz esse contexto para a realidade, muda muita coisa. Né? Tá com os pés no chão muda muita coisa. Mas eu acho muito interessante é que é, tem momentos, o casamento ele oscila como, como tudo na vida né? a, própria, a nossa própria pressão arterial, ela precisa oscilar Altos e baixos Altos e baixos, faz parte do ser humano Mas o que é muito importante nisso aí Que não é ser feliz para sempre, mas é ser feliz em todas as situações Mesmo em momentos difíceis Aí é diferente É né? E realmente eu, eu fiz essa pergunta porque, principalmente as mulheres às uhum. vezes elas se decepcionam porque parece que mesmo que na mente aquilo já vem embutido, né? Uhum. E que, indiferente de qualquer coisa, a gente que estuda a palavra de Deus e principalmente tem intimidade com o Senhor, sabe onde buscar a felicidade e a alegria. É verdade. E até no casamento é isso, né? A nossa felicidade não está no outro mas está é em mais. conhecer o Senhor. É, e que é interessante quando vocês falaram que tiveram Tempo bom de namoro, depois o noivado uhum. e o casamento. Pastor, hoje a gente vê os jovens, assim, na igreja, a gente vê muito terno de namoro, uhum. e às vezes alguns namoros longos, alguns curtos, e, e cicado, mas, e às vezes depois casam, e até na igreja se vê muito divórcio hoje em dia. Uhum. E a gente ouve muito assim, olha, o divórcio começa lá no namoro, vocês concordam com isso? Carol, eu li um livro muito bom, assim, quando a gente estava... Namorando, a gente tinha um relacionamento muito bom. A gente sempre conversava, a gente sempre priorizou muito o diálogo. E assim, é, a gente, nós tivemos muitas informações, nós estamos falando aí de quase 20 anos. Uhum. Nesse período lá, a informação não é igual hoje, que a gente tem informação quase que em tempo real. Então antes a gente tinha que correr muito atrás de informação. Era muito mais difícil do que hoje. Hoje as coisas estão mais fáceis, né? Você abre o Google, você tem informação boa em tempo real. Na nossa época, assim, quando nós namorávamos e casamos, não era assim. Mas eu li um livro muito bom sobre relacionamento, que o divórcio começa no namoro. Por que, que eu sempre falo isso? Porque dificilmente, dificilmente algo que comece errado tem condição de dar certo. Assim, já começou errado uma construção, por exemplo, um prédio, que não fizer bem uma base, que não tiver bem uma base sólida, que não tiver uma engenharia perfeita naquilo ali, usar o material certo, esse prédio vai chegar um determinado momento que vai, ele vai arruinar, vai desabar. Então, assim, fazendo isso já corre o risco, né? Fazendo tudo certo já corre o risco, então não fazendo o risco é muito maior. E a gente sempre fala isso, está sempre orientando os jovens, falando com, com a galera mais jovem aí, a galera nova, mesmo solteira ainda, para ter esse cuidado, para analisar bem. E o namoro noivado é uma parte essencial para esse conhecimento. E assim, não quer dizer que a gente vai conhecer tudo, dela, ela vai conhecer tudo de mim os casados, os jovens namorados aí não quer dizer que a gente vai conhecer tudo um do outro mas é um período a gente aprofundar esse conhecimento, criar esse relacionamento e acima de tudo é colocar Deus em primeiro lugar e as coisas dão certo, mas há uma probabilidade muito grande de o que começa errado vai dar errado, vai dar errado. Né? não é que isso é regra né? não é regra, mas a probabilidade, o que a gente acompanha hoje, hoje não, né? há muitos anos de, desse acompanhamento Ministerial é muito complicado. Isso. É um período de conhecimento, né? Exatamente. Você conhece e se aquilo não está te agradando, não já tá, não adianta, é, usando a expressão tapar o sol com a primeira. Né? Verdade. E quando a gente fala de casamento, é, existe, a gente já falou um pouquinho de felicidade, de feliz uhum. para, né, ser feliz para sempre, mas existe um segredo para viver. Para nossa cristã, tem algum segredo, uma forma para ter um casamento feliz? Eu, quando eu digo feliz, uhum. eu, eu quero dizer saudável. Sim. É, eu vou falar por mim, a esposa <risos> vai falar por ela e assim vai. Né? Mas assim, é, é, existe um segredo para ter um casamento feliz? Existe um princípio. Vamos falar assim, um princípio. Que princípio é esse? A palavra de Deus. São princípios diretos de Deus. O casamento não é uma instituição humana, o casamento é uma instituição divina. Independente de religião, não estamos falando de religião, nós estamos falando de princípio. Uhum. Né? Tem muitas pessoas que professam uma fé diferente da nossa, mas tem um casamento feliz, e a gente precisa ressaltar isso. Né? Vivem uma vida feliz. É, mas essa questão desse segredo, desse... Né, vou, nós vamos chamar isso de princípio, é o que a palavra de Deus diz para o casamento. Fazendo assim, Carol, há uma possibilidade muito grande desse casamento durar, vamos falar assim, enquanto a morte separar o, o casal. E é muito importante a gente lembrar disso, né? Esse princípio, esse, esse relacionamento com Deus e o relacionamento com, a própria, com o próprio cônjuge. Isso é muito, muito legal. E esse princípio, né, Maria Depois foi estabelecido lá no Éden, né? Verdade. Eu falo assim que não é, não é segredo, porque assim, todo mundo é, que tem um cuidado tem acesso, né? Hoje nós temos... É, é, tantas é, é, tantas formas da gente é, melhorar o nosso relacionamento, né? Então assim, uma das coisas que a gente tem que estar tá sempre procurando tirar, né? As ervas daninhas, vamos dizer assim, estar tá sempre fazendo uma revisão, não deixar que os problemas se acumulem, se sentar de vez em quando para resolver e assim buscar acima de tudo o Senhor para o casamento da gente, porque não é fácil mesmo da gente mesmo resolver certas situações, né? Mas é possível, sim, com o Senhor dar certinho. Então nós Dá temos um manual, né? Verdade, é a, voz, né? a gente fala, sempre fala disso, Carol, essa questão de ser feliz para sempre no, no casamento, né? É, o casamento oscila, tem os altos e baixos. Já enfrentamos dificuldades, assim, que chegou determinados momentos assim, puxa vida, e agora? Como é que vai ser? Mas mesmo nesses momentos de dificuldade, e é aí que entra o relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele, ele eu vou usar uma expressão minha, humana, ele cria uma reserva, cria um depósito. Quando a gente precisar, a gente tem, tem onde sacar esse depósito. Né? Você vai criando uma reserva. E isso ajuda a gente nesses esses momentos difíceis. Então essas oscilações do casamento, isso vai surgir constantemente na vida. Isso é normal. É normal. Normal, isso não é nada... Isso não é coisa assim de outro mundo, isso é coisa de ser humano mesmo. São duas é. pessoas diferentes. É, eu costumo, é. É, eu costumo falar juntas. assim, é é, A gente se, se a gente mora junto com, com o irmão, né, que a gente tem o mesmo sangue, fomos criados juntos no mesmo ritmo, tem dia que não dá para estar junto, a gente estressa, né, discorda, <risos> discorda. Agora imagina, né, o casamento realmente é uma coisa assim... É, fantástica, é um mistério mesmo, né? É um eu, mistério, é, é um mistério. eu e meus esposos nós viemos de uma criação assim muito diferente mesmo. E, e geralmente é assim, né? A gente se atrai mesmo é pelos opostos, opostos. né? É pelos opostos, é. né? Então assim, é o Senhor mesmo que dá pra gente assim a direção quando a gente precisa e a gente passa. dá certo? E uma das coisas que eu mais aprendi nesse tempo todo também, eu, eu fiz 15 anos de casada, Aquilo que a gente fala sempre, né, é que amor, ele é escolha, né, não é sentimento, você escolhe amar aquela pessoa. Aqui nós estamos falando do cônjuge, né, uhum. todos os dias, né, eu escolho amar ele, eu acordo, eu escolho amar ele hoje também, Senhor. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos para continuar esse assunto com os meus pastores, até uhum. daqui a pouco.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 É para vós e vossos filhos. Uma realização CGADB e CPAD. Estamos de volta com a DEC TV aqui no quadro Viva Voz. E vamos continuar o nosso assunto com os meus pastores. Pastor Gilberto, Pastor Maria Alves. E aí, nós estamos falando sobre casamento, e agora eu vou perguntar primeiro para o pastor. Pastor, o que o homem procura ou espera de uma mulher? Mó que pergunta, hein? Difícil, né? Pode ah, ser muito específico, essa. né? Mas que pergunta, <risos> viu? Queima a roupa, né? É, bom... Talvez seja muito individual, Sim, né? sim. E é, tá? E é. é tem, tem, por exemplo, a gente estuda esse, essa questão de relacionamento há muitos anos... E a gente conversa, conversa muito com, com os homens na igreja, com um grupo de, de, de jovens, né? uhum. os, os rapazes, conversam muito. Então a gente vê uma variedade, uma gama de variedades aí nesse, nessa, nessa resposta. Alguns a falar que quer um relacionamento saudável, outros a falar que quer uma companheira, outros fala falar que é um, uma pessoa que põe para frente. Então a gente vê uma série de coisas. Isso vai muito de quê? Do comportamento, do temperamento de cada um do propósito que essa pessoa tem de vida, né? eu particularmente, o que eu procurava é, nela, o que eu esperava numa pessoa que eu fosse casar, exatamente uma pessoa que me ajudasse, eu tinha uma visão muito clara com relação à obra de Deus, uma pessoa que estivesse ao meu lado, fosse companheira, que me ajudasse em momentos difíceis, e a gente, hoje eu vejo que ela tem uma visão muito clara nisso aí. Uhum. Tem coisa que eu estou ali meio desanimado. Não, mas não assim, não. Vamos embora. E a vida continua. É assim mesmo. E a visão da mulher é muito mais ampla do, do que a visão nossa dos homens. E isso ajuda demais a conta. Então, o que eu esperava nela. Nossa, pai. Eu, eu, não achei, <risos> eu, não achei, eu não achei. Eu estou achando. Estou né? achando, né? E eu te, eu, é, todo dia coisa nova. O casamento é novidade. E a gente quase 20 anos de casados, então, se assim, a gente descobre coisas assim um do outro todo dia. Mas eu vou falar que eu não achei, não. Eu não vou falar que você atendeu a expectativa, você superou. Ah, <risos> é. É. Obrigada. É. E, Maria Alves, e, e para a mulher? O que a mulher espera de um marido? Eu acho que para o homem isso é mais individual, mas eu acho que talvez a mulher, todas as mulheres, talvez tenham alguma visão aí que é mais geral, Talvez, né, para mim, para mim, eu também acho que essa resposta é, é, é individual, é bem pessoal, é bem minha, pessoal. né? Porque, assim, eu sempre tive um, um, um propósito, assim, né, de quando solteira ainda, de encontrar um homem que tivesse temor do Senhor. Porque eh, eu sempre sonhava, assim, a minha família, na minha casa, eu quero que tenha um sacerdote, eu quero confiar em, em dormir, sabendo que Ele orou por mim, ora pela minha casa e que o Senhor atende, que Ele leva minhas filhas para a igreja, uhum. que eu não tenha que ser essa pessoa. É assim. claro que eu, eu sempre sonhei que em estar é, ao lado, colaborando, contribuindo, mas nunca quis que eu tivesse esse compromisso de tomar as iniciativas, e, entendeu? E eu sempre entendi assim que... Um homem que tem o temor do Senhor, é, eu tenho tudo o que eu preciso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse homem é sábio para levar a, a nossa casa, levar os filhos né, ao altar do Senhor. E com certeza tudo vai dar certo. Se ele tiver o temor do Senhor, eu posso é, dormir em paz, posso confiar que nada de mal vai acontecer. Essa sempre um foi a minha busca. E eu louvo a Deus todos os dias, eu falo que é uma busca constante, porque nas minhas orações a gente tem aquela que a gente faz todo dia, né? E essa eu faço todos os dias, Senhor, renova o temor do Senhor no coração do esposo. <risos> <risos> Lá onde ele estiver, guarda ele. E eu sei que ele tem nos atendido. Quando a pessoa já tem isso definido, né? Eu acho que a tendência de ter um casamento mais saudável, mais feliz, ele é muito maior, uhum. porque a pessoa com já certeza. vem com isso definido e ela consegue enxergar no namoro. Até cada dia você pode descobrir uma coisa <risos> a mais. Mas, mas. mas dá para sentir, sim. Pelo menos na época que nós namoramos, né? É, eu não sou hoje. Eu sou muito grata a tudo que o Senhor é, faz, né, com a gente nessa caminhada. Mas eu posso te falar que eu quase não sou surpreendida. Eu sempre pensava que nós íamos passar por esse caminho que nós estamos passando. Entendeu? Porque você conseguia enxergar. É, eu enxergava e a gente fez uma boa, é, é, uma uma base. boa semeadura, né? uma boa base. Eu sonhava com isso, pedi o Senhor. Eu acho que Deus não, não, não perde uma proposta dessa. Não. Quando se pede isso, Senhor, né? que seja uma bênção o um, um nosso casamento, que nossa casa seja um celeiro. É, é claro que Ele nos atende. E... Falando de vocês dois, vocês já vieram com uma base cristã, né? Desde o namoro, né? O pastor, eu acho que o senhor não nasceu assim, num beijo cristão, não, né, pastor? Não, eu converti, eu tinha 17, 17 anos. anos. Mas a Maria nasceu, né? Sim. Mas você convertou com 17, então o namoro, uhum. tudo teve uma base cristã. Sim, sim. E tem, tem muitos casais que, que, que casam sem essa base bíblica que eu falo, uhum. sem a base da palavra, sem os princípios. Uhum. Mas não tenha nada que esteja tão ruim que Deus não possa consertar, resolver. É não é nós. verdade? É eu estou perguntando isso, né, da Canessa, porque uhum. eu quero entrar num assunto agora, porque nós não temos muito tempo aqui. Uhum. Tanto é que é um assunto que depois a gente pode voltar, porque é muito abrangente, né? Casamento. Para a gente entrar num assunto divórcio. Uhum. Divórcio hoje para o cristão, né? Deus não aprova o divórcio, uhum. mas há situações muito pesadas que o divórcio acontece. Na opinião de vocês, né? Por que, que o número de divórcios vem aumentando, tanto no meio cristão uhum. também? É, é uma pergunta assim muito, como é que eu vou te falar? Muito abrangente, complexa, tá? E assim Deus odeia o divórcio E como, como pastor Eu já tinha essa linha é, bem, bem lá no início Dos nossos doutrinadores Dos nossos mestres né, Que nos ensinavam Eu aprendi pela palavra de Deus também Que o divórcio não é uma coisa legal Deus, Deus odeia o divórcio E a igreja tem uma postura Com relação ao divórcio Mas nós estamos falando do divórcio Mas o divorciado Então precisa ter um tratamento a mente da gente abre com relação a isso. São situações que a gente não espera nunca, né? não espera nunca. Agora, é um assunto muito bom, abrangente né? e complexo, já falei isso, mas incrível, por incrível que pareça, o número de divórcios aumenta hoje no Brasil, no mundo, consideravelmente. É, vamos falar assim, se fosse para a gente nominar três ou quatro tópicos aí, é, quais os, os índices principais de divórcio, o, o, o índice principal do divórcio hoje não é a infidelidade. A infidelidade vai entrar lá para o terceiro ou quarto tópico. Se a gente for fazer uma pesquisa, vamos falar assim, atual, né? Bem recente, de hoje, né? de números de hoje, ou, ou a infidelidade vai entrar lá para o terceiro ou quarto tópico. O, o tópico principal, o número um hoje de divórcio, é, a maioria dos divórcios acontece hoje por questões financeiras, por incrível que pareça. Sempre o dinheiro. Sempre é questões financeiras E um segundo tópico é a comunicação do casal O casal não se comunica Então aí já entra um problema financeiro Alguém já entra numa dívida Já entra num problema, numa situação assim E ainda não comunica com o cônjuge Pode ser da parte do homem para a mulher E da mulher para o homem Isso pode acontecer, vice-versa né? Então o divórcio acontece por causa disso E hoje é a desculpa que a gente mais vê mais ah, ver A falta de compatibilidade e tal Isso é a desculpa é? Poderia ter feito isso lá no namoro, com isso, reparado isso lá. Não tem agora, mas... <risos> Não é? Então hoje, é, é, é até uma boa, cara, ao falar disso, desse, desse, desse tópico. Eu estava conversando com o pastor Eliseu esses dias agora, e a gente está preparando. O Joás está ajudando a gente muito nisso aí, a Líria. E a gente, a partir, vamos falar, março, a gente já vai ter no nosso campo é, um curso para noivos. Nós até falamos um pouquinho aqui. Exatamente. Com a desse, é do mesmo curso do casado. Isso, o mesmo curso, a mesma base. É, você vê que a gente fez o curso junto, é um baita de um curso, um conteúdo bíblico fantástico. E depois de tanto tempo de casado, a gente faz um curso desse, renova as expectativas, renova a esperança, renova o casamento. Não é muita coisa boa. Né? Então, tem coisa que pode ser reparado, né? qual Por exemplo, a gente tem muitos casais que a gente atende ao longo desses... Vamos falar quase 30 anos de caminhada com Jesus, já atendemos, já socorremos muitas famílias à beira do um divórcio. E foi resolvido o problema, foi solucionado. Alguns não, né? mas outros muitos sim. Então tem tratativa diferente para situações. E acima de tudo é Deus. Não, não há um outro recurso, uma outra recuperação, outra mudança no casamento se não for por Deus. Né? Um dia, pastor, nós vamos combinar um programar Para a gente falar especificamente do divórcio o que Deus, como Deus trata o divórcio Desde sim, o sim. Antigo Testamento até o Novo né? Para a gente depois não deixar dúvidas Porque sim. tem alguns casos específicos Depois as pessoas ainda podem né, questionar Mas nós vamos tratar desse assunto Porque é muito interessante né? E é um assunto, Carol, que não tem uma definição não. teológica né? Ainda mais hoje, que essa com a teologia tão avançada Com muitas linhas de pensamento o que, que a igreja define? O que, que a igreja define? Palavra de Deus. A igreja é definida pela Bíblia. Então eu prego o que a Bíblia ensina. Né? Então por isso que é bom num momento oportuno, num tempo mais abrangente, dá para a gente falar muita coisa sobre isso. E falar justamente tudo dentro da palavra. Exatamente. Maria Alves. E nós estamos quase na hora de encerrar. Está dando nosso tempo. Aí eu queria que vocês dois dessem uma dica. Vamos chamar de dica. Para as pessoas, né? Para um casamento saudável, vou falar saudável, para um casamento uhum. saudável, dentro né, D -d -d dos princípios de Deus, que vocês dessem uma dica que funcionou para vocês. Cada um desse uma, uhum. né? para que as pessoas pudessem guardar também. Olha, para nós, né? Eu sei que são, é, é, a gente tem muita coisa que deve se fazer para, para manter a harmonia e, assim... Para que tudo dê certo, para que tudo funcione, né? Mas a base nossa, que é a palavra de Deus, uma coisa que a gente precisa é, ter no relacionamento a sensibilidade de perdoar e pedir perdão. E eu nem estou falando assim de grandes coisas, não. É de coisinhas, né? Principalmente né, nós que somos mulheres, às vezes a gente se dói mais. Né? Sim, nós somos mais sensíveis, então, assim, é, e igual eu falei no começo parar de vez em quando para poder fazer aquela faxina para tirar tudo que não deve para recomeçar confiando é, é, confiando no Senhor em todas as, as nossas decisões é, com a gente tem funcionado desse jeito perdão perdoar muito bom Maria. perdão e perdoar e, e não é fácil né às vezes é, é as pessoas falam assim porque é, talvez foi ferido de uma forma assim mais grave mas não tem gente que por coisinhas muito pequenas é, o casamento se vai. Guarda um pouco. Né? E, e aí o mal é, é, é para gente mesmo. É para pessoa mesmo que teve. que é, ficou ferido. Então, assim, é uma das, das, os tá um dos ingredientes. É um dos ingredientes. É, eu acho que é um dos mais importantes, super Com certeza. Muito com certeza. importante, até porque. A gente vê muito casal medindo força um com o outro. O hum, ah, casal não é pra medir força, é para somar, né? É, é pra estar junto, né? Porque a nossa guerra, né? a nossa batalha, ela não é contra carne. Né? Não pode ser contra ele. Nós temos que guerrear junto por um mesmo propósito, né? E, inclusive, até eu, eu, eu tava pensando, você falando do divórcio, falando de estatísticas, né, com ele. <risos> no, no nosso dia a dia, a gente é muito é, é, procurado, né? Não agora que a gente está na posição é, de estar de frente à igreja, mas há muito tempo a gente se envolve com departamentos de família. Então a gente ouve, assim, é, é muita situação que é. muita imaturidade. E eu vejo que a, a negligência de assumir, assim, um papel que já é muito bem definido, isso tem trazido um, um prejuízo muito grande, né? E eu estou falando, assim, de, daquele papel, assim, de, de o marido amar a esposa como Cristo e a esposa a submeter esse homem submeter assim de forma que a gente fica constrangida em fazer algo indevido, porque esse amor né, da forma que o amor de Cristo nos constrange a pecar contra ele isso traz é, um prejuízo muito grande a gente ouve muito é, é, reclamações assim que traz final do relacionamento as pessoas não conseguem estar debaixo dessa ordem é mas mais ou menos por aí. Mas o perdão já é um motivo nisso. Verdade. Pensar. Verdade. Eu sempre falo, Carol, que essa questão, assim, é é, <risos> eu sempre faço uma aplicação. É, eu sempre faço uma aplicação voltada para a igreja. Você talvez já me viu falar isso várias vezes aqui. Que se a gente analisasse o pecado, se a gente analisasse a consequência do pecado, já não pecaria. Aplicando isso para o casamento, se eu analisasse. A consequência do pecado, ou seja, se eu fizesse aqui, se eu abrir mão disso, o que, que isso vai me causar no relacionamento? A gente não faria, de forma alguma. Então, um, um, um, para mim, um dos fatores principais no relacionamento, para mim, homem, provedor da casa, sacerdote do meu lar, é o temor do Senhor. Então, isso aí, para nós, homens, é, tanto é que o um homem é muito visual, a mulher é muito auditiva, Sim. todos nós somos tentados, eu sou tentar de uma forma, ela tentar de uma, de uma outra forma Somos provados E o que vai distinguir o relacionamento esse, esse, esse casamento Perdurar enquanto o senhor permitir É exatamente isso O temor do senhor, o perdão E tantos outros ingredientes assim que, que somam né? Que contribuem para um relacionamento feliz A gente tem tentado Fazer dessa forma, esposa e tem, e tem dado certo é, A tem gente certo. É, erra conserta no outro dia, é e vamos vencendo um dia por vez. É Olha que interessante, né? Você falou, Maria falou, né, que você queria, um homem que tivesse temor do Senhor, e o pastor falou que ele daria uma dica de o temor do, temor. do Senhor. É Aí você falou lá, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que realmente... Basta. Ele, temendo o Senhor, a gente fica constrangido mesmo é de fazer alguma coisa que não... Primeiramente, que não vai agradá-lo, né? Uhum. É e depois verdade. vai fazer o outro, principalmente o nosso cônjuge, depois do Senhor sofrer. É Foi muito bom receber vocês aqui. Deus abençoe. Espero estar tá, aqui hum, sempre com vocês, tá, Mariel? Ah. <risos> e também a que ah. Music. Todo mundo queria ouvir você louvar lá, pois sabe, é. pessoal? Porque ela tem uma voz linda, ah. de louva, obrigada. maravilhosamente. Você sabe disso. Tudo sei, vou vai nos dar essa oportunidade. Vai. nós vamos conversar. Se Deus quiser. Ah. E muito obrigada, Pastor. Você eu agradeço. vou encerrar aqui. Vou né, despedir do pessoal, que Deus os abençoe poderosamente. Eu espero vocês na próxima edição aqui do Viva Voz. E vou pedir a Maria Alves, o pastor, para deixar uma mensagem para vocês, abençoar vocês aí de casa, que nós não podemos perder a oportunidade. Talvez alguém pode pensar, né? alguém que está em casa pode pensar assim, "Não, oh, mas será que é tão feliz assim mesmo? Já tivemos e temos altos e baixos no casamento dia após dia. Mas... Um, um, uma coisa fundamental que não pode faltar no, nossa, no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida É a presença de Deus Qual que é o desejo do meu coração para você que talvez está enfrentando uma dificuldade no casamento Enfrentando uma barra pesada É voltar lá no primeiro amor, verificar o que precisa mudar e deixar com que o Senhor mude isso Deus tem resposta para todos os problemas, todos, todos, todos Não existe nada impossível para o Senhor e com a gente tem funcionado assim, nosso casamento é um casamento feliz, relacionamento feliz, já enfrentamos muitos trancos e barrancos, mas estamos chegando né, a quase 20 anos de casados e felizes com o Senhor, felizes. Então que essa felicidade possa inundar o seu coração também.